aqui oficialmente. Aqui. De queria... tudo, deixa eu tirar o um screenshot. Tirei, pronto, pode começar. É, queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença do professor é, Fábio Caparica. Tá? Um. E todos os presentes, os alunos é, de desenho de observação, de é, game design, e também o pessoal do grupo do Jogos de Tabuleiro do CAA, do professor Rodrigo que ainda não está presente mas logo logo estará aqui conosco tá então gente eu queria apresentar o Renato Fatini que é um é, nossa ele pediu para eu não fazer uma grande apresentação dele mas ele é um, um dos é, é, designers ilustradores mais conhecidos aqui no Brasil e ele tá na DG tá em várias coisas aí bacanas a gente bota o currículo dele e vocês vão ver que o trabalho dele fala por si só Tá? Então é isso com a palavra o professor, professor Renato Fatini. Que palavras bonitas, professor Ricardo. Eu, eu quero ser professor, eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu espero chegar lá e estou trabalhando para isso. Hoje você, é eu... É, hoje você é. é. eu coloquei uma cola aí na tela. Você está vendo a cola? Estou vendo, estou vendo você. Beleza, beleza. É... então, pessoal ah, sim, é desculpa, aí. antes de começar, temos Pô. também aqui a Thaís viu? ela está aqui presente com nós também, vocês vão ver, ela vai participar também, vai ser é interessante, por favor, desculpe atrapalhar continua pessoal, é isso aí, eu botei um, um resuminho aí de algumas coisas que eu já fiz, é, eu sou formado pela UFRJ tem um estúdio que eu chamei de estúdio estabelecimento no estúdio estabelecimento eu sou sócio, CEO copeiro faxineiro, designer júnior e sênior, porque é um estúdio de uma pessoa só. Um estúdio de um designer só, eu sempre quis trabalhar sozinho, achava um esquema de trabalho muito interessante. É, e eu resolvi colocar esse nome no meu estúdio, é, porque eu queria ter um, um lugar que eu pudesse chamar de estúdio, né? Assim, tinha que ter um nome, porque na época é, eu achava que eu não ia aguentar suportar passar o dia atendendo o telefone, falando estúdio Renato Fatini, bom dia. É, e a verdade é que eu nunca, quase nunca, preciso atender o telefone para falar nada, para me apresentar. É, então agora eu estou me acostumando a usar mais o meu nome ao invés do nome do estúdio, porque fazia com que as pessoas pensassem que tinha um monte de gente trabalhando, trabalhando aqui, mas sou eu sozinho. É, e, e no final das contas, atender o telefone falando o nome da empresa é uma coisa assim que me dá uma dor física. Então, é, eu não gosto, gosto de atender o telefone só falando alô, não consigo falar, é, atender o telefone daquela forma onde você fala, é, empresa tal, bom dia, o que deseja. E nessa história aí, eu passei uns anos trabalhando muito com, com ilustração, foi a maior parte do meu trabalho, tem, tem bastante coisa de design gráfico também. É, então, trabalhei muito com, com revista com as revistas da, da Editora Abril, com super interessante aventuras na história mundo estranho capricho que é uma, uma coisa muito curiosa de foi foi muito legal de trabalhar é, e o meu maior orgulho que foi revista Mariquim então eu orgulho eu, eu eu tenho orgulho de ter ilustrado algumas sessões assim de corte e costura onde eu aprendi muito sobre overlock por exemplo trabalhei bastante com algumas agências de publicidade é, histórias em quadrinhos, algumas editoras bem legais, consegui trabalhar com histórias em quadrinhos fora do Brasil também, fazendo colorização, fazendo capa, foi uma coisa que me ensinou bastante sobre esse processo, aprendi muito sobre Photoshop, aprendi coisas que eu uso até hoje. É, e, e quadrinho é uma coisa que traz muito para tra, traz um conteúdo muito rico né, para o pessoal de para gente como designer. É. Em jogos, em videogame, eu trabalhei num, num jogo muito legal chamado o Alice Madness Returns, que é um jogo inspirado na Alice no País das Maravilhas, ele, ele, ele ficou bastante famoso, já faz bastante tempo, né? agora acho que já tem quase 10 anos que eu trabalhei nesse jogo. É, e capa de livro também, então, mas hoje a gente vai falar sobre, sobre jogos. É, e eu coloquei aqui assim, um monte de, de clientes legais né, para onde eu trabalhei. E quando a gente está na faculdade, a gente vê essas coisas e fica assim, caramba, mas como que eu começo? Como que eu tenho é, clientes legais? Como que eu chego até essas coisas? É, e principalmente, como que, que a gente faz um, um portfólio assim, onde só tem coisa legal? A resposta é que a gente aprende a esconder os trabalhos ruins. Porque a gente faz muita coisa ruim na vida real. A gente faz muito trabalho com que a gente não fica satisfeito. É, a gente faz muito trabalho por obrigação, porque tem que fazer. E, e o macete é você simplesmente esquecer que esses trabalhos aconteceram. Se ele não ficou bom o suficiente para o seu port portfólio, não coloque lá, simplesmente. E aí o seu port portfólio só vai ter coisa legal. É, e ter esses trabalhos é, ruins não é uma coisa ruim. Por quê? Porque isso daqui é a vida real. E na vida real, esses trabalhos vão acontecer, a gente tem que encarar como uma coisa que a gente tem que fazer. E o mais importante, esses trabalhos que a gente não gosta são um mecanismo para a gente chegar até o trabalho que a gente gosta. Porque é esse trabalho aqui que hoje vai me dar dinheiro para eu comer, pagar as contas e estar vivo amanhã para fazer o trabalho que eu quero fazer, para fazer o trabalho legal. Então, é, é apenas um, um caminho que todas as pessoas normais têm que, têm que enfrentar na vida e a gente aprende também, porque isso daí é um jogo, faz parte do jogo do design. Renato, você vai inovar e mostrar os seus trabalhos ruins agora para gente, é isso? Não. <risos> é, esse não é um trabalho ruim, mas é o meu TCC. É... Sim, eu fiz design de produto e eu fiz uma cadeira de dentista. Por que diabos eu quis fazer uma cadeira de dentista no meu TCC? Eu fiz esse trabalho junto com a Ludmila Valente. Na época a gente podia fazer um TCC em dupla, não, FRJ. Ele foi orientado pelo professor Léo Visconti, que é uma coisa que me dá um baita orgulho. Cara, eu e... também fui, fui aluno dele, cara. Uau, grande, uh -huh. grande, Léo, Eu acho que eu fui o último do último grupo de alunos orientado por ele. É, e eu fiz uma cadeira de dentista porque eu percebi, na época, é, eu, tinha, eu tinha muitos amigos dentistas, para começar, e na época eu percebi que a cadeira de dentista é, ao mesmo tempo, um mobiliário, uma estação de trabalho e um objeto eletroeletrônico, né, que é composto por vários objetos eletroeletrônicos menores. E a cadeira de dentista é usada por três... É, é, usuários ao mesmo tempo, precisa ter ergonomia para três usos diferentes, para o dentista, para o auxiliar da dentista e para o paciente. Ela englobava tanta coisa que eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer, porque no meu TCC eu tenho que mostrar tudo que eu aprendi de design ao mesmo tempo de uma vez só. Uma coisa extremamente megalomaníaca, que é, prejudicou o meu sono para sempre. Eu acho que eu nunca mais na minha vida fiz uma coisa tão difícil quanto eu fiz no meu TCC. É, a cadeira de dentista real na fábrica demora quatro ou cinco anos para ficar pra ficar para o projeto ficar pronto. É, e eu lá, um, isso numa equipe enorme, né, com engenheiro, com designer, e eu lá, um, apenas um estudante querendo fazer um TCC bacana, mas é, apresento com muito orgulho esse projeto, apesar de ter sido desesperador, e é, também como um tributo ao Léo Visconti, eu gosto de falar dele sempre que sempre que eu tenho oportunidade. Ah, por sinal... Ah, só para avisar mas... o pessoal aqui, o pessoal não sabe, o proje, se eu não me engano, o projeto do Shopping Recife, a parte de, de, de entre aspas, de design, né, não arquitetônico, é do Léo Visconti. Léo Visconti tem o diploma 001, de design do, do Brasil caramba. da ESD. é o primeiro caramba olha só é, primeiro designer é, diplomado ele é uma figura um grande grande Leão é, por, só uma curiosidade o 3D dessa cadeira aí foi feito pelo pelo meu amigo de faculdade Fernando Rolli, que hoje faz 3D para Star Wars <risos> isso quer ter bons amigos deixa, deixa eu é. É, enquanto a gente está na, na faculdade, a gente escuta assim várias... Eu vou chegar no jogo logo, calma aí. É, a gente escuta algumas coisas das quais a gente tem que se livrar com o tempo. É, e uma dessas frases é essa aí. Que é faculdade, a faculdade não ensina nada, a gente só aprende quando vai para o mercado. É, e isso daí é uma grande grande mentira ou uma, uma verdade manipulada é, onde a gente fica com essa noção de que realmente a gente só aprende quando a gente vai para o mercado. E é, é, não sei porque esse absurdo foi criado, porque a universidade foi criada no Brasil justamente para te mandar para o mercado de trabalho. Ela foi criada com o objetivo de, de gerar mão de obra. Então, é, é, a gente fica com essa percepção muito rasa de que a gente é, termina a faculdade e não sabe nada. E agora a gente vai aprender no mercado. Isso daí é uma percepção totalmente normal. Todo mundo sente isso, vocês vão sentir isso. Esse sentimento de não saber nada é outra coisa. É uma sensação que persegue a gente para o resto da nossa vida. É... Só que quando você chega no mercado e você começa a aprender coisas, por que você está aprendendo essas coisas? Justamente porque teve uma preparação antes. Então, é, aquilo que você está aprendendo na faculdade não é à toa. Você está fazendo um, um treinamento. Então, é, a gente tem que, tem que ter em mente que, que, que esse estudo que a gente está fazendo é um treinamento para introduzir outras coisas que a gente vai aprender depois. E não ficar repetindo essa bobagem. É, inclusive porque a faculdade tem uma liberdade que o mercado não tem, que é o de experimentação que o de pesquisa é, essa abertura aí você pode ir até ir para o mercado de trabalho falando que vai ser diferente mas é, é, tem uma chance muito grande da vida lá não te dá não te dá abertura para você fazer isso e quando você está falando pesquisa não está falando só pesquisa científica está falando a pesquisa criativa do, do profissional né isso exatamente exatamente pesquisa criativa é a pesquisa que a gente faz no dia a dia para a gente fazer o nosso trabalho legal é, é, essa se não tiver essa experimentação na sua vida que a, parte, que a que a faculdade oferece não vai ter ciência, não vai ter filosofia sem ciência e filosofia não existe transformação cultural ou tecnológica, de forma alguma é, e, e, e não existe transformação e não existe questionamento se não existe transformação e questionamento a profissão acaba e o mercado acaba, entendeu? É, é, é, é simples ver como, como isso daí não é uma verdade e como a gente tem que, tem que se livrar disso. Outra coisa que eu sempre vi, você tem que se especializar em uma coisa, você tem que fazer um estilo de ilustração e ser conhecido como aquilo. É, ser, fazer um tipo de ilustração não era muito... Eu não, eu não curtia essa ideia, por que será que eu não gostava disso? é porque tem a ver com a minha personalidade. Então, eu sou, eu acho que eu, que agora a gente tem um nome para isso que eu não sabia na época, que é o generalista. Então, eu, eu gosto muito de ser generalista e, e gosto da, da, da liberdade de trabalhar com um monte de coisa diferentes, porque eu gosto de tudo em design. Eu quero trabalhar com tudo em design. E eu quero trabalhar, um dos meus objetivos é trabalhar com todas as pessoas que eu gosto no design. Um, pelo menos uma vez na vida. Então, para isso, eu tenho que ser generalista, sendo que, mesmo dentro do generalismo, é impossível a gente não se especializar em algumas coisas. Então, eu estou falando aqui para vocês que eu sou generalista, mas tem muita gente que me chama de ilustrador, tem muita gente que me chama de, de artista, de, de board game, é, e, e tem gente que me chama simplesmente de design gráfico, que é como eu mais me, me coloco, por sinal. É a coisa que eu amo, é a coisa a qual, a qual eu dediquei grande parte da minha vida, eu dedico, dedico ainda, né? Minha vida inteira, basicamente. Então, eu gosto de falar, de me colocar assim, eu sou o designer. E se você quiser se especializar e fazer uma coisa só, tudo bem também. O importante é que essa coisa esteja de acordo com quem você é, com a sua personalidade e com o que vai te trazer satisfação. É, e isso traz para a gente essa necessidade de, de autopromoção, a necessidade de autopromoção, a necessidade extrema de autopromoção acaba trazendo um conteúdo duvidoso e o conteúdo duvidoso traz a pior coisa que pode acontecer na vida de um designer, que é a chatice. É, quanto à autopromoção, eu por muito tempo... É... Fiquei lidando com isso porque eu eu não é uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de falar de mim mesmo. Eu não gosto de ter que falar o meu nome, de ter que mostrar as coisas que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi que se a gente não falar essas coisas, ninguém vai fazer isso por nós. E, e as pessoas não vão descobrir que o nosso trabalho existe, não importa o quanto ele seja bom. Então, você tem que aprender... a uh, falar de você mesmo. Você tem que tem que. Eu falei aliás agora uma uma frase que eu que eu não gosto que é você tem que fazer tal coisa. Você não tem que fazer nada, tá? Você tem que fazer o que você quiser. Mas estou dando uma sugestão de que é muito bom saber, é... sabe que não é também sabe um saber assim um grande conhecimento, secreto escondido. Mas você tem que mostrar o seu trabalho. Você tem que estar presente para que as pessoas vejam ele. É e tomar cuidado com cada conteúdo que você for gerar e postar e perguntar isso será que isso aqui é legal eu tô eu tô trazendo alguma coisa nova tô mudando as coisas colocando tô mudando alguma coisa colocando esse conteúdo aqui e assim a gente vai evitar a chatice e a gente tem que se preocupar também com vou chegar no jogo com finanças, cálculos, custos, e aqui vai uma imagem tranquilizadora para vocês, porque eu não vou falar hoje de finanças, cálculos e custos, porque isso aí é uma outra palestra, e é, a gente tem que correr um pouco... para Rapidinho, você, você tem palestras sobre finanças, cálculos e Eu não sabia disso, você tem isso, eu, né? Eu tenho, isso daí é uma parte de uma outra palestra. Ih, rapaz, eu vou querer assistir essa tua palestra. É. Eu não vou é de falar. palestras a ser explorar, explorar. Vou marcar pro o ano que vem. Perfeito. Isso daí é uma obra de arte de um artista chamado John Baldessari, que ele fez em 1970. Onde ele fez essa declaração aí: é, Eu não vou produzir, eu não vou mais produzir arte sem graça. É, e ele, isso daí, é, é, ele fez uma repetição assim, lembrando daqueles tempos de escola muito antigos, onde o aluno ficava de castigo e tinha que ficar repetindo, né? Não vou mais fazer criação mil vezes em uma folha de caderno, então a, a instalação dele foi, foi filmar ele escrevendo isso e ele transformou isso numa, numa série de serigrafia nos anos 70. É, olha só, cara, o... o a força disso, o quanto isso, o quanto essa frase é poderosa. O John Baldessari, quando ele fez isso daqui, ele pegou todos os trabalhos que ele tinha feito antes e incinerou, porque ele falou que ele achava tudo muito sem graça. E ele fez um comprometimento com ele mesmo, com o público, com a sociedade, que ele nunca mais ia fazer coisas sem graça na vida. Só uma coisa que ele é, é ele que está no documentário sobre desenho, do, o segredo do desenho, que, que mostra ele triturando todo o trabalho dele. Eu acho que é ele, cara. Não lembro, mas pode ser. É, eu vou dar uma pesquisada para passar para os alunos. Acho que é ele. Tá. Beleza. E, e a gente, então e, e muitas vezes, tem essa discussão né, sobre design e arte. Design não é arte. É, e por quê? E, e até e a técnica e etc e muitas vezes a, a gente menospreza os artistas né que é uma coisa péssima para para se fazer porque eles trazem muito conteúdo para gente e, e nós somos derivados disso né? então assim ciências e filosofia essa coisa que eu falei antes que a gente tem que ter porque senão não existe transformação e questionamento isso daí está tudo, tá tudo conectado à arte também, ou origens da arte. Então a gente tem que aprender a, a parar de repetir, é outra dessas coisas que a gente repete, né? que é, design não é arte e que o que a gente faz é totalmente isolado de arte e muitas vezes isso é, isso é dito como se fosse uma vantagem né, para a gente. É... E não é, porque tem muita coisa na arte que é feita com conceito, muita coisa que é feita sem conceito, e no design é exatamente a mesma coisa. Você acha que é uma boa ser visto como um designer que também é considerado um artista? Eu, eu não sei se isso é, é bom ou ruim. É... Assim, eu, e com isso eu quero dizer que, que eu não sei se é uma coisa que a gente tem que julgar, sabe? Se é bom ou se é sim, ruim. Sim. Eu gosto. Eu gostaria. Eu acho, acho muito interessante. Mas o problema... O problema e uma coisa muito interessante também é que a arte abre tantas interpretações que a gente não sabe se, se a gente acha bom, mas todo mundo vai achar bom isso, né? E, e, a, e a arte... Mesmo que a pessoa fale, levante esse questionamento, é uma coisa que é muito comum ouvir agora, o cara, a pessoa olha para uma obra de arte e fala assim, isso para mim não é arte, na minha opinião. E eu acho que só o fato de você poder fazer, de você poder colocar essa opinião, já valida aquilo como obra de arte. Sim, sim. Então, é, a arte é o tempo todo esse monte de, de incongruências, né? de, de opiniões é, cruzadas... De debate. Mas é legal a gente, a gente não tem que ter essa... ficar Sim. cheio de dedos de poder falar sobre arte quando está fazendo design, isso, é, isso não, é, não é legal. Isso, isso, exatamente, cheio de dedos. É, seria muito bom se a gente pudesse falar abertamente sobre arte dentro do design. Né? É, e mais importante ainda, que a gente entenda melhor sobre arte, porque é uma Sim. coisa muito difícil de entender. E a gente precisa ter esse estudo, precisa ter essa esse conhecimento. Várias das coisas que eu estou falando aqui são derivadas de um projeto chamado Design na Sua Vida, que era uma série de palestras que eu fazia com outro designer daqui do Rio, Daniel Moura. É, e a parte de, de finanças, cálculos e custos está tá dentro dessa palestra também. É, e o Design na Sua Vida foi mais um dos meus projetos paralelos e... É, é importante falar dele aqui para vocês saberem qual é a origem disso tudo que eu tô falando. E outro projeto paralelo que eu tenho atualmente se chama O Design, que foi criado com o, o, o designer Henrique Nardi, do Tipocracia. É, e o Acervo Design é um projeto onde a gente se dedica a fazer um levantamento de todas as edições do Encontro Nacional dos Estudantes de Design, é, onde a gente vai reunir o objetivo é reunir um livrão lindo é, todas as informações principais sobre cada N design que aconteceu. É, e eu, eu tenho que falar para vocês que na, na primeira oportunidade que vocês tiverem, vocês têm que ir ao N design, ao R design, a qualquer semana acadêmica, porque eu acho que isso daí são coisas muito transformadoras nas nossas vidas de, de designers. Membro é, da Conde do 11º N design se apresentando para o serviço é isso aí eu sei a gente inclusive essa palestra aqui tá acontecendo por causa dos encontros de design é, eu eu e o Fábio temos sei lá quantos amigos em comum e a gente se encontra em eventos de design é, não sei há, há quase 20 anos eu acho e 21. É, eu, o, uh -huh, 21, Ricardo... não desculpa 21 é o que eu organizei junto com o pessoal aqui em Recife. O uhum. primeiro NZ que eu fui foi o de 95, que também ah, foi em Recife. Uhum. É. Uhum. eu uhum. sou velho, vamos lá. <risos> é, alguns anos depois, é, a, gente, a gente se conheceu em algum, provavelmente em algum N, se não foi N, foi R, mas é, enfim, por causa da, de todas as outras pessoas e... Eu estou dizendo isso não só por estar no evento é transformador, pela quantidade de informação que você é, aprende lá, pelo contato com pessoas de é, outros estados, e é, você aprende sobre como o design é ensinado nesses lugares, e você tem um monte de visão diferente. Então, é assim, é uma semana que a gente tira para descansar do trabalho, do design, do estudo, do, da nossa vida normal, e passa mais uma semana descansando e falando sobre design o tempo todo, né? ao mesmo tempo, sem parar, 24 horas por dia. E é, eu acho que é uma, um, um, um evento que é, foi transformador. Eu não sou o designer. Eu, eu seria um, um designer totalmente diferente hoje se não fosse o, o N-Design. E os outros eventos, as semanas acadêmicas, os Rs, etc. E eu vou levar o Ricardo para um N-Design assim que a gente puder. Ah, me faz, fazer aglomerar nesse... Com esse, eu, você sabe que eu sou péssimo nesse negócio, eu participei de poucos endesigns, designs, eu sou... Mas é porque eu sou uma pessoa antissocial e, e, uhum. e, e, e eu uso óculos, as pessoas não gostam. <risos> Chegamos enfim aos jogos. É, então, Labirinx, o meu primeiro jogo de tabuleiro. Eu sou o designer gráfico e ilustrador desse jogo. E a primeira coisa que eu aprendi foi que nesse universo eu não sou designer, eu sou chamado de artista. É, e olha aí, é, tava agora falando que é legal ser chamado de artista, só que eu também percebi que fica tudo muito difuso, porque quando você coloca assim, arte, e coloca o nome de uma pessoa, é, normalmente, na área dos board games, aquela pessoa fez a ilustração, não fez o design gráfico. Raramente a mesma pessoa faz as duas coisas, é, o nome do designer não do designer gráfico geralmente não é acreditado na caixa do jogo é, e, e às vezes quando a pessoa faz as duas coisas recebe esse nome arte então acho que fica tudo muito complicado assim de se entender é, exatamente o que, que é aquilo é, e sim existe está acontecendo é, há alguns anos um movimento chamado de board games modernas que começou em 1992 com esse jogo aí, Catan, o jogo, Klaus é, Esse, Eles são chamados, assim, board games modernos, é, porque eles têm, a gente estava falando antes, do, do jogo de tabu, do, do banco imobiliário, do jogo da vida, esses jogos assim, mais antigos, eles têm uma coisa é, muito importante, uma diferença muito grande, que é, esses jogos antigos, geralmente, eles tiravam os jogadores no meio do jogo. E isso daí, é, nos board games modernos, é visto como um desequilíbrio muito grande, porque ele simplesmente corta, ele tira uma pessoa da diversão. Né? Ele, ele, ele elimina o jogador e você tem que ficar lá é, esperando, morrendo de tédio esperando aquela partida terminar para poder jogar de novo. Entre outras diferenças, né? é, é, além desse fator de eliminação, os jogos modernos têm menos fator sorte, é, e ele trouxe também uma coisa interessante, que foi a figura do, do autor pro, do jogo, para o destaque. Então, o autor de jogo passa a ser tipo um autor de livro, o nome dele vem na caixa. É, e e o que está acontecendo com o designer gráfico ou com o ilustrador enquanto isso? A minha O ponto de partida da minha pesquisa veio daí. Eu estou fazendo uma dissertação com board game, mas na verdade é sobre o design gráfico dentro do board game. Então, estou fazendo um questionamento sobre essa posição do designer gráfico e até do ilustrador dentro, dentro dos jogos. É, daí a gente tem do básico, do primeiro, no Catan, para o Gloom, Gloomhaven, que é um jogo que tem uma caixa de 10 quilos é onde a gente entra muito nesse problema aí do Ricardo de não conseguir pessoas para jogar, de ser difícil de entender as regras, de ser difícil carregar o jogo, então assim a coisa demorar 10 minutos para minutos para montar o tabuleiro, é e não conseguir jogar, né? E nem e nem aprender. Então assim é, é para quem tem é para quem quer muito. É, então esse lance da figura do autor. Quando você vai, no, vai na lista, de no ranking mundial dos jogos mais vendidos ou mais famosos ou mais jogados, os que têm maior pontuação lá no, no BGG, que é, o, que é o site principal sobre jogos de tabuleiro, entre os 200 primeiros jogos, 20 tem o nome do artista na caixa. É, então isso daí é, aumentou bastante o meu questionamento né, sobre esse papel do, do, do designer gráfico e do ilustrador nos jogos. porque o jogo ele não existe ele não existe sem o, o visual de forma alguma né? desde a sua forma mais embrionária quando o, design, quando o game designer está trabalhando sem design gráfico ainda quando ele está criando só o game design, ele está trabalhando com o visual, né, desde o início. Então, o que eu coloco aqui, não está errado você é, colocar o game de, designer gráfico e o ilustrador só na última etapa. Não está errado. É, mas ótimos jogos foram criados assim, continuam sendo criados e vão continuar sendo criados. Mas pode ser muito, proveito, muito vantajoso para o seu jogo ter o, design, ter o designer envolvido desde o início, é, como foi para o Labirinx. Onde o game design, o design gráfico e a ilustração estão profundamente entrelaçados. Porque vinha uma ideia de game design, eu devolvia essa ideia de forma visual, e aí eu trazia uma ideia nova que não existia antes, de forma visual. E o game designer falava, caramba, que legal, vou criar uma mecânica aqui, aqui dentro do jogo para essa sua ideia visual. E a gente foi trabalhando dessa forma. É... Eu queria te fazer uma pergunta aqui que o pessoal está passando oh. para você. Uhum. É, a Paloma uhum. é, perguntou se existem variações desses jogos. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Paloma. Hum, mas... variações desses jogos... As variações quando eu falo, pode ser estética também. Ah, sim. Variações estéticas do, do, do jogo. Tipo um, um jogo que, que é o mesmo jogo, mas ele recebe uma, um, um tema diferente? É isso, Paloma? Isso, isso. Sim. Então... Oi, Paloma, tudo bem? Então, então a resposta é, é sim. Tem um monte de jogo que, que ele recebe, vai recebendo uma roupa, um skin novo. Né? O jogo continua sendo o mesmo. Banco imobiliário, acontece muito isso. É, eu, esses jogos antigos, eles tem, são meio... Tem o um banco imobiliário é, é, Hora de Aventura sim então, é, tem banco escuro. mobiliário de tudo o catan é, é, é, tem muitas versões temáticas também é importante dizer também que esses jogos antigos eles são um pouco recriminados pelo pessoal do board game moderno mas eles são jogos extremamente divertidos tá e divertiram gerações e continuam divertindo então a gente não pode falar é que eu, é que eu acho assim não existe jogo ruim tá? todos os jogos são bons eu gosto de todos todos são muito legais Especialmente depois que eu descobri o trabalho que dá para ser feito, para fazer. Então, para mim, agora não existe mais jogo ruim. Eu é, queria que... Ele... O lab... ah, fala, fala. Eu te fazer outra pergunta aqui. É... O Antônio Carlos falou que, creio que o designer não pode ser limitado por definições. Se o designer também quer ser um artista, ele tem que ser. Ele tem que explorar uhum. todas as facetas dele também. Que é uhum. bem o que você está falando aqui, Ana. não, uhum, isso aí concordo, concordo totalmente. É, a gente não está mais na época, numa época que dá para ficar se limitando Exato. É, em definições, porque isso daí a gente, agora a gente já sabe como é, isso traz uma, uma, uma limitação de vida, e essa limitação de vida se estende por gerações, e gerações indefinidamente. E até financeiramente também. Né? Sim, é, é, exatamente. E o, o Erickson falou que, é, o Ericson aqui, dá para ver a imagem, ele ligou a câmera, dá para ver o Erickson. Sim, sim. E aí, o, é, o, ele disse que o Pandemic Legacy, difícil de achar galera para jogar, é, muito, uhum. é um daqueles, é, é, é, é, o, o, o Pandemic Legacy deve ser uma expansão, né Erickson, do, do, do, do Pandemic é o, o, o Legacy, Ricardo, é, um, é uma outra categoria de jogo, mais ou menos uma categoria, é, onde você, o seu jogo é dividido em, em sessões, em várias sessões, né? em campanhas, e você joga ali é, 10, 15, 20 vezes e depois não joga mais, acabou a história. Ele tem uma, <risos> entendi, entendi. Ele, ele tem uma linha narrativa de, que, para fazer vi, sentido. Que nem videogame você Sim, Isso, para fazer sentido você só, só joga uma vez. É, até dá para jogar de novo, mas aí é meio sem graça, porque você já descobriu Sim. um monte de coisas que só são legais na primeira vez. Que você joga. Só, só para avisar a gente, como eu não assisto as aulas do professor Caparica, eu, quem me dá as aulas de game design é a Thaís e o... O Rodrigo. <risos> o, o, o, o, o, o Renato. O Fábio sabe muito mais do que eu, com certeza. É... Só que o Legacy, o Legacy é completamente fora da realidade do, do brasileiro, cara. Né? Porque você joga, compra um jogo de 500 reais para só jogar uma vez. Sim. É... Continua, então, continua. Tá. No, no labirintos. eu queria que ele tivesse. Eu... É, primeiro, ele tinha que se destacar de alguma forma em meio aos outros jogos. Ele tinha que aparecer na loja, na prateleira. Aquela velha história que a gente conhece. Mas eu também queria que as pessoas olhassem para ele e e sentissem que tem uma coisa diferente ali. Ele é um jogo de aventura, com temática medieval. É, os, os personagens são todos arquétipos da, das histórias de RPG. É, se você olhar todos os outros jogos de aventura medieval... São distantes que eu não tô conseguindo passar a Se você olhar todos os outros jogos de aventura medieval eles seguem visualmente um padrão, que é todos os personagens na caixa em uma cena de batalha épica. É, e aí eu senti que com o tempo isso, isso vai ficando muito diluído, né, porque ficam todos... É, ele, ele passa a informar muito pouco sobre o jogo. E na, na capa do labirinto, eu queria que a gente olhasse para o labirinto. Então você está contemplando, eu gosto disso no trabalho, ar contemplativo. É, então você olha para o labirinto, é, aquela história né, do abismo olhando de volta para você. É, e ele é uma ampliação das cartas do jogo. Então é como se você visse em detalhe aquilo que, tá, aquilo que você está olhando pequenininho na hora do jogo. É, e o Labirinto tem um slogan que é: O Labirinto se Expande. Então, ele tem, ele tem essas colunas arquitetônicas que, vista de cima, parecem setas se expandindo, é, dando. Parece um, um. Uma placa, um sinal de que essa expansão está acontecendo. E que é o jogo, né? Basicamente é essa coisa de montar o Labirinto. Né? É. Uhum. é. Isso daqui é uma imagem conceitual da minha da minha dissertação é, foi a primeira imagem que eu fiz assim, para me para me guiar através dessa dessa jornada pelo design gráfico porque eu vou falar um pouco de autoria um pouco de história do design gráfico é, um pouco de como começaram os jogos de tabuleiro e onde as coisas se encontram é, e, e bom esse nome aí fantasmagoria vem, de, vem do Walter Benjamin vem da filosofia e eu preciso eu precisaria dar uma, né, uma... Depois que eu entregar a dissertação, eu faço uma palestra sobre isso. Pronto, está aqui, já está marcado. É. É... Mas enfim, foi importante porque fazer o labirinto é, me levou a esse questionamento sobre o posicionamento do design gráfico é, e isso, esse questionamento me levou a uma dissertação. Então, preciso mostrar ela aqui para dar esse contexto. Então, assim, aqui tem algumas imagens do labirinx e como você faz um jogo de tabuleiro. Primeiro, você passa 15 anos falando que vai fazer um jogo e aí você vai e faz o jogo. É, a maneira, é o resumo mais rápido que eu tenho. Agora, a parte é, complicada é a seguinte, o labirinx foi criado por um grupo de seis pessoas. É, não sei se vocês perceberam que o meu nome não está na caixa. Então, é, isso daí foi uma decisão de, de, de editora, foi uma coisa que deu um conflito muito grande, deu, deu discussão, até chegar ao ponto, aquele ponto de esgotamento onde ninguém aguenta mais discutir. E as pessoas falaram que eu poderia ter o meu nome na caixa como artista, mas eu não concordava em ter o meu nome da caixa se não ia ter o nome das seis pessoas o meu primeiro trabalho com jogos, vou voltar para o Labirinx daqui a pouco, é, que eu falei, eu falei antes sobre videogame, o Alice Madness Returns. Então, aqui estão algumas artes do jogo. E, e esse trabalho aconteceu porque eu mostrava, eu mostrava o meu trabalho, eu participava de um fórum de ilustração, que é uma coisa que não existe mais, é, e nesse esse fórum de ilustração as pessoas postavam todo dia os seus trabalhos e eram criticados e a gente tomava porrada, e aí consertava o desenho, postava de novo, e aí as pessoas davam mais porrada no desenho até, e você tinha que insistir, quem insistia conseguia ficar com, com um trabalho muito bom, conseguia divulgar, conseguia criar uma, uma rede de contatos, uma rede de amizade até. E um, o, esse trabalho do... Do, da Alice, ele aconteceu porque um dos ilustradores, eles foram, foi trabalhar nesse estúdio E quando eles precisavam, precisaram de alguém para fazer ilustrações que lembrassem essa ilustração original da Alice, do John Tenniel é, Eles me convidaram para fazer, porque na época eu tinha esse trabalho com, com muitas achuras Fazer esse trabalho aqui também foi uma coisa que me ensinou bastante Especialmente sobre trabalhar com fuso horário chinês. O estúdio que fez isso daí era de um americano que ficava na China. Então, é... era, era interessante. Quando eles estavam começando o dia lá, eu estava eu tava indo dormir. Mas quando no final do dia deles, eles me faziam. Mandavam um e-mail com uma série de pedidos. Eu acordava, fazia o trabalho todo. E quando eles chegavam lá de manhã, já estava tudo pronto. Então, na verdade, trabalhar com um fuso de, de 12 horas foi uma coisa muito, muito proveitosa para gente. E esse foi é, o meu primeiro trabalho. Com... Foi onde começou né, esse negócio de trabalhar com o jogo, essa, essa ideia assim, geral, que eu esqueci durante alguns anos e depois voltou com o labirinto. Eu tenho umas perguntas aqui que eu fazer, mas eu queria fazer uma rápida para você. Sim. Isso que você está fazendo, é uma, é, só para o pessoal entender, parte do que você está fazendo é concept art, né? e outra parte seria mais do que concept art, não é isso? Isso aqui, está falando do Alice ou do do, do Vamos pegar o Alix como exemplo. Tá, o Alice foram as duas coisas, porque é, Essa maior parte aqui dos desenhos asturados, na verdade, eu recebia o concept. Então, o que eu estava fazendo aqui era gerar. O que, gerando... que é você receber, desculpa, o que, é que você recebe? o que é receber o concept? Eu recebi uma prancha onde tinha o desenho com, com as vistas lateral, frontal é, do, do personagem, tinha as referências de onde o ilustrador tinha tirado aquilo, e eu tinha que gerar desenhos para serem animados para as cutscenes do jogo. É, então, na verdade, eu trabalhei com uma equipe de animação. Eu não estava no concept. Só que tinha desenho que estava no storyboard e não existia concept. Por exemplo, essa carp.a aqui. Então, é, foi, uma, foi um lugar aí onde os dois trabalhos se fundiram em uma coisa só. Eu criei o, o desenho que não existia. Ou seja, isso me transformou é, num artista de concept. E eu também mandei o um material pronto para ser animado. Beleza. Uma das perguntas que o pessoal está fazendo. É... Poderia, poderia Eric, poderia dizer que o labirinto em Labirinks é o principal personagem e os personagens seriam coadjuvantes? Interessante isso. É poderia, totalmente. Poderia totalmente dizer isso. Muito legal. É... Tem uma coisa... Então, o labirinto ele tem um elemento de jogo da memória. Então, você vai desvirando as cartas e vai montando o caminho que você está percorrendo ali no labirinto. E dentro da narrativa, da, da fantasia que a gente criou, isso daí acontece porque o labirinto está o tempo todo é, envolvido, envolvido não, é, recheado por uma névoa vermelha. E você só consegue ver uma sala de cada vez. Essa névoa, ela veio... É, é, veio do, do do conceito visual que eu trouxe e me fez escrever um pouquinho da, da mitologia também do labirinto. Então essa névoa é o seguinte, é, a gente ia fazer um jogo, um jogo dentro, um jogo de masmorra, né? Então eu pensei assim, por que que uma masmorra tem que ser sempre de, de de pedaço de pau, entulho, pedra? Será que ela não pode ter sido projetada por um arquiteto? Então na história do jogo, o rei contrata um arquiteto mágico para fazer o para criar o labirinto porque ele queria, queria ele queria criar essa esse torneio né com os, os grandes heróis do rei é uma história assim muito é muito clássica muito baseada em arquétipo. e para isso o arquiteto o arquiteto mandou trazer um ladrilho místico eu adorei ter colocado esse termo no jogo, o ladrilho místico. É, esse ladrilho místico ele foi rejuntado com uma massa feita a partir das cinzas de um demônio. Por isso, o labirinto fica recheado dessa névoa é, mágica vermelha de maldade, quando a gente entra nele, porque o rei queria que o labirinto fosse azul. O rei queria que o labirinto fosse vermelho E o arquiteto queria que o labirinto fosse azul Então eu coloquei aí uma alegoria Dentro da mitologia do labirinto Coloquei uma alegoria do relacionamento do designer com o cliente é. É. Então bom. na nossa história o que acontece Tem, tem aquele salão ali na, na esquerda Onde as cartinhas estão em cima Aquilo ali é, o, é a peça inicial do jogo Aquilo ali representa que quando, O momento em que você entra no labirinto Quando você entra no labirinto Está tudo vermelho então, o rei chegou lá, viu tudo vermelho e falou assim, beleza, tá ótimo, era isso que eu queria. Mas quando você começa a explorar o labirinto, a névoa se dissipa e ele fica azul. O... Tem uma outra pergunta, outra questão foi colocada aqui, o Antônio Carlos. É... A gente tem um momento muito fluido de desconstruções e, reconstru... e reconstruções de tudo, que de tudo... eu leio super Malta tá? De tudo, o tempo todo. Então, o designer, como quase... O, quase uhum. o termômetro social com respostas criativas emprega essa fluidez das suas criações e no jogo isso é essencial. Olha quanta, uhum. quanta coisa linda e conceitual, artística que Renato colocou em cada jogo. Muito incrível. Então é mais um ah, comentário da pergunta. mas ah, ele que dá... legal, Eu concordo totalmente. Obrigado. Ótimo. Cara. Foi uma, uma análise excelente. Gostei muito. Excelente. O, o, o Erickson... É, fez a pergunta que o labirinto e arquiteto são referência ao labirinto de Dédalo, imagino que fosse também, que é do, da mitologia grega não? totalmente, totalmente é, na época veio naturalmente assim, aí depois com o tempo não teve como né eu, eu tive caramba, mas isso daqui ó, tem muito a ver com o labirinto de Dédalo isso aí mesmo é, são coisas que estão assim, impregnadas no nosso imaginário né? Já. É, e aí assim, eu não um sou de... no inconsciente coletivo nerd é, é, e ele ficou um pouco com essa cara tecnológica, né, futurista. Então o labirinto acabou sendo, sendo uma coisa que eu acho que é anacrônica. Ele não, não se passa em um lugar ou um tempo específico. É, e eu fiz um, um jogo medieval com uma cara futurista, que é, acho que era exatamente o que eu queria para fazer ele ser diferente dos outros. É, agora eu quero fazer um jogo, um jogo sci-fi com, com um pedaço de pau e pedra. Você vai do, do da ficção científica 2001 até o Mad Max. É, é, é. Então no Labirintes os personagens são esses arquétipos, mas a gente optou por não colocar que o jogo, que o a gente sabe, é, mas a gente optou por não colocar na carta que, que ele é o guerreiro é, a, a, a o Rogue, a Clériga, o Bardo. Então, a gente Esses arquétipos, os personagens... que é arquétipos tipos de RPG, não é? então a gente chamou os personagens pelo, pelos nomes, a gente criou nome, nomes próprios para eles e colocou né, nas cartinhas. Aqui, por exemplo, tem o Kaminari, a Bibi, é, o zacramande Ó, a pergunta, de, pergunta de dinheiro aqui, de grana. Hum. O Danilo, César... Ah! <risos> oh isso é, na, na, é, é. importante sério. agora chegamos na parte assim é. tensa na venda desse jogo vocês seis que criaram receberam royalties, recebem royalties Recebemos, na elabora... uh -huh. é, eu eu pergunta toda, que você já vai incluindo né? tá, tá, tá. na elaboração de projetos você recebeu em moeda local é, de modo geral Quais são os ganhos Além, tá. é claro, do mérito de um de um projeto tão bem elaborado quanto esse, claro. Tá, beleza, beleza. É, o Labirinx foi... Ele financeiramente foi ridículo. E isso daí é um sentimento geral, assim, <risos> entre os criadores de jogos. Mas, cara, aí... Então, aí tem uma questão muito complexa. Por quê? Isso daí é uma coisa que é falada mundialmente. O jogo de tabuleiro não dá dinheiro, todo mundo que faz jogo de tabuleiro tem outras profissões porque as pessoas continuam fazendo isso né é, e, e, e tem jogos de tabuleiro que, que sim dão dinheiro porque empresas são criadas em torno do jogo de tabuleiro cartão é uma empresa é uma franquia é, o, o ticket to ride o o pandemic ele eles são empresas assim que sustentam muito bem a vida dos seus criadores é, é claro que são poucos, então acho que pelo fato de serem poucos, isso leva a gente as pessoas a falarem né, que ninguém ganha dinheiro fazendo board game é, mas não é bem assim, é, e funciona mais ou menos como as outras áreas de design a gente pode ganhar dinheiro com aquilo ou não no caso do labirinto foi feito uma é que a gente, é que os criadores do, jo do jogo né, discordaram muito, teve muita discussão é, e eu queria que a gente tivesse bancado toda a produção do Labirix. A gente ia fazer um catarse e a gente é, ia levantar a grana, ia ser uma baita dor de cabeça. Mas eu queria ter essa dor de cabeça, porque eu queria fazer. Mas é, depois de muita briga, eles resolveram é, mandar para uma editora. A editora ofereceu para publicar, então foi para a Redbox. É, foi, achei uma droga, porque a partir daí eu perdi todo o domínio criativo que eu tinha sobre o negócio é, Então não participei da fase de impressão do jogo é, E na verdade a gente conseguiu um acordo muito bom Que não existe no mercado que Acho que a gente conseguiu 20%, coisa assim Mas é, 20% porque a gente estava entregando o jogo pronto a editora não ia ter gasto nenhum com o design gráfico e com a ilustração. Então, na verdade, eu ganhei 20% sobre, sobre, sobre o seu do meu próprio trabalho, sabe? É, e, além disso, foi dividido por seis pessoas, né? Então, pff, ah, lucro... Mas a gente ganhou, ganhei mês passado, os últimos royalties. Mas é, é bem ridículo. É, mas foi ótimo porque o que eu tava pensando era eu eu nunca fiz um jogo de tabuleiro eu vou ter o meu primeiro jogo no mercado isso vai ser bom para mim é, então eu vou passar por isso eu vou, eu vou passar por essa dor de cabeça aqui e isso daí vai ser útil para mim no futuro e foi mesmo porque com o Labirintes eu pude chegar ao Arquimedes que é o jogo o jogo mais novo que eu ilustrei fiz o design gráfico é, pela editora Adoleta, e como eu consegui esse trabalho do Arquimedes Antes de você entrar nela, antes de a gente ah. passar para ele, tem algumas últimas perguntinhas que eu, eu achei que são interessantes aqui para passar para você. É, tem, dá tempo a gente fazer? São, como é que você acha? Tá? Ou você tem, quer falar para o Não, vai lá, vai lá. Tá... É... Bem, o Erickson falou, sobre, citou o Moebius aqui, com essa pegada de ficção científica primitiva, é legal. Uhum. É, sempre, falar do Moebius sempre é pouco, a gente tem que falar mais do Moebius. Não. Uhum. É, aí sou eu, né? Atrapalhando a sua palestra. Aí tem a, a uhum. Jamile que ela falou o seguinte, além do conceito de guerra implícita por trás das cores, teve algum estudo relacionado às pessoas com cegueira cromática, porque o contraste dele é muito bom. Então, a dúvida também é, vocês estudam a acessibilidade para inclusão e integração dos, é, dos deficientes visuais, cegueira cromática, baixa visão, Sérgio, com os, é, com os, com os videntes ao começar uhum, a desenvolver uhum. um jogo? Tem, tem, tem sim. Legal. Tem, é. eu, eu, eu, testo, eu testo o visual do jogo assim, para todas as escalas, especialmente se for importante né, a cor para o entendimento e para jogabilidade. É, e pra apreciação da arte também, né? Então, Posso dizer uma é... coisa para você aqui, viu, tem Eu jogo muito com meu pai uhum. é, na pandemia. E, cara, ele tem sérios problemas de ele tem diabetes, tá com mais de 70 anos. Então ele, assim, uhum. Tem jogos que é difícil jogar com ele porque o cara tem que olhar na hora e ver a regra, né? Porque esses jogos uhum. são, tem umas regras mais complexas. E aí é complicado, porque se ele não uhum. conseguir ler não dá para uhum. jogar sim Pois é. é olha que interessante isso daí é uma coisa que o, o design designer gráfico porque é que é importante ele participar em todas as etapas do jogo porque esse momento é quando o jogo está na mesa tem que ser previsto pelo designer gráfico também sim. É, a, tudo que está acontecendo na mesa tem que ser bem visualizado por todos os jogadores que estão em volta da mesa é, todas as cartas têm que ser bem compreendidas tem que ter contraste tem que ser fácil de ler é, e tem que ser inclusivo e, e se o designer gráfico não tiver lá dificilmente essas coisas vão ser levadas em conta é, e é tão essa parte do isso isso é uma experiência do usuário né e uma interface também. É, e, e a gente se preocupar com a forma com a qual o jogo se encaixa na mesa leva a gente a se preocupar com os tipos de mesa que existem no mercado. Então, é, a nossa pesquisa ela vai se expandindo assim, até o momento em que você está olhando é, modelos de mesa e tentando imaginar qual é o modelo de mesa mais padrão, é, a configuração mínima que você tem que ter para jogar legal aquele jogo e fazer com que ele é, jogue legal no espaço do maior número possível de pessoas no, no labirinto especialmente porque você vai você vai construindo o seu tabuleiro entre aspas né durante aí... a gente desculpa só te interromper aqui é se não você continua que tipos de situações você pode nos contar para ilustrar essa perda de hum. domínio criativo ao passar ah, tá <risos> Ah, é, passar para beleza. o esquema com a editora. Que isso é o, a pergunta do professor Caparica. Tá. É, só vou voltar um pouquinho, porque eu lembrei de uma coisa muito legal que a gente colocou no labirinto. A gente constrói o, o labirinto. né? Então, tem uma hora que a, que a mesa acaba. O que, que a gente faz? A gente colocou a regra do Pac-Man. Você pode sair por um lado da mesa e voltar pelo outro. É, é... Acho uma solução boa. Eu, eu vi, eu vi uhum. que era assim. Ah, a pergunta do do Capari. é situações de, de que atrapalharam o meu controle criativo cara é, é, é, na verdade não tem não tem nada de interessante assim foi coisa é, coisa bem corriqueira sabe de fechar o material e mandar para gráfica assim, sem me mostrar antes esse tipo de coisa Sim, assim. isso é chato. Fa fazer pequenas alterações no layout que eu mandei da caixa, sabe, esse tipo de coisa. É, aplicar o logo da editora sem ver como estava acontecendo. Né. É, Coisas, assim, bem, bem chatas de produção mesmo. Eu queria só comentar uma coisa, viu, hum, é, hum. Renato, que é quando eu acho uma coisa que é impactante para mim, eu que estou comprando jogos agora, é, hum. é o logotipo cara, do Labirinx, cara. E uma uhum. coisa que é, você, você fala muito que você abre a capa, você vê o, o labirinto todo, e, e é um pouco o labirinto, mas o, o logotipo já é o, lab, o labirinto. Você, uhum, fez isso, um letter, você fez um que a gente chama de lettering, né, para fazer uhum. isso, e é, ele é muito forte, e os, os, os logos, como o game design... Engraçado, game design não é... é game design tabuleiro não, não prima pelo design gráfico, não. Em geral. O seu chama uhum. muita atenção, assim. Porque uhum. ele é uma coisa, assim, que é, é, chama atenção. Tanto que toda vez que eu vejo os, os, os reviews na, na internet para ver o jogo, a pessoa fala, cara, isso aqui... Eu falo muito do, do design, assim. Então, uhum. é, a pessoa pode comprar ele só pelo visual. O visual já... E não só isso, acho que a identidade do labirinto, a maior identidade de todos, para mim, não é tanto o labirinto, para mim, é essa, esse, esse lettering que você fez, com cores uhum. de azul, vermelho, contrastante, ele tem um pouco ali, parece que você está tá vendo o labirinto no, no, no lettering, que é uma coisa que é bastante incomum, eu acho, em design de jogo de tabuleiro. Uhum. Pois é, esse lettering aí, na época, eu, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou escrever é, labirintos, e, e não desenhar um labirinto. Né? No, no, e aí, quando você procura assim, por logotipos com labirinto, tudo tudo que tem escrito labirinto ou coisa que pareça labirinto é desenhado com um labirinto. Né? E, e aí eu não queria cair nessa redundância. Né? Então, é, o meu pensamento foi, eu vou trabalhar assim, com conexões, com coisas que tragam sensação de peças que se encaixam, é, de corredores, de... de salas de lugares que você está descobrindo. Então, assim, ao invés de trabalhar só com, com o com a primeira ideia que a gente tem, visual de labirinto, é trabalhar com as sensações que essas formas podem trazer para a gente. É, e, e trabalhar isso trouxe um elemento muito legal, que foi o da ampulhetinha ali, que veio a partir do X do labirinto. E eu pude... Sim. Boa, boa. e ele usa ele usa ele própria a própria o estilo visual do labirinto está no logotipo então é, é, uhum, muito... uhum. é isso daí esse tipo de fonte geométrica de, de letra em geométrico né, assim já foi muito usado mas ele tinha sido usado nos board games não tinha então eu falei cara é isso ali mesmo é, é, ele ele ele não é original no universo do design gráfico, mas ele é original dentro do universo dos board games e era isso que eu precisava. É, eu mandei para o Ricardo um link que tem a história completa, mais completa possível, muito mais completa do que eu estou contando aqui, do labirinto, tá pessoal? É, e aí depois da palestra o Ricardo pode mandar esse link para vocês. Vai acontecer. <risos> É, enfim, eu falei, eu tenho labirinques, eu preciso agora arranjar um outro jogo para fazer. Um dia, eu, um cara, um game designer, estava anunciando que ia fazer um jogo teste do jogo novo dele no Tabletopia. E eu entrei lá para jogar, eu marquei com ele, combinei. Nessa sessão de jogo, do protótipo, tava o game designer do jogo e um outro cara. É, depois do jogo, a gente jogou lá o protótipo do cara, super legal, depois do jogo, eu eu fiquei muito. Eu já estava interessado no jogo dele, já estava de olho. Depois do jogo, eu fui lá conversar com ele, falei que eu tinha feito alguém sou, sou designer gráfico, ilustrador, quero fazer o seu jogo. E ele não ficou muito interessado, ele falou que ele não cuidava disso, era só editora. Etc., assim, eu falei com muito cuidado, né, para não parecer que eu tava vendendo. Eu não, eu não tô vendendo meu trabalho. Eu quero fazer jogo porque eu gosto de jogo. Mas ele não ficou muito interessado. Só que o outro cara é, veio falar comigo: caramba, eu tô precisando de um, de um design gráfico e de um ilustrador para fazer um jogo. Eu tô lançando uma editora de jogos, a Jogos, é, e a gente tá com esse jogo aqui Para fazer, o Archimedes o Arquimedes é do Rainer Knysia. O Rainer Knysia é um dos game designers mais famosos do mundo. É, e o jogo caiu na minha mão, porque eu entrei numa sessão de, de um, um jogo de protótipo de um outro cara. É. E aí, por uma completa coincidência, o Leandro, esse cara da Adoleta, que, aliás, conhece... Todos os outros meus amigos que jogam, só eu não sou muito assim, da, do universo da galera, sabe? De ir lá e conhecer todo mundo, eu não conheço ninguém. É, e eu quero que continue assim, porque. <risos> ah, cara, é, sabe, sabe o. Sabe o público gamer? Então, é a mesma coisa. Sabe? Essas pessoas, o pior tipo de pessoa possível que existe na internet. Não. Então, e, e, é, o pessoal sabe do que eu estou falando, né? Pessoas é, intransigentes, com dificuldade social extrema, é, preconceito de todos os tipos, possíveis. Então, isso daí vai acontecer, a gente vai ter que enfrentar isso daí no, no board game também, além de, além de enfrentar no videogame. É, e com o Arquimedes, foi foi um esquema totalmente diferente. A editora recebe o, o conceito básico do jogo. Era, como, era uma coisa totalmente diferente. Era um jogo sobre duendes que faziam contas matemáticas. e É um jogo para criança. Tá? É um jogo que ensina mate... operações matemáticas simples, básicas, às crianças. Então, o pessoal da editora pegou essa temática, trocou para personagem, para figuras históricas da matemática ficou infinitamente melhor, né? eles conversaram comigo isso, eu tive presente desde o início, eles pediram sugestões para mim, queriam saber o que eu achava das ideias, e a gente chegou nesse conceito é, das cartas de matemáticos. É, então, é um jogo muito, muito simples, a criança vai pegando as cartas e formando é, contas básicas com elas, é, e o legal do jogo é poder apresentar esses personagens da história da matemática para as crianças. No verso da cartinha tem uma biografia é, com, com os personagens que eles contrataram, um, um historiador para fazer. Então, assim, foi tudo feito com o maior cuidado possível, é, sempre pensando nessa questão de acessibilidade, de diversidade, de comunicação com o público, tentando alcançar... É, o máximo possível, de, de pessoas de todos os tipos. É, e no final, para mim, foi muito emocionante assim, poder desenhar, sabe, esses personagens. olha é, aí, é, Fazer representações muito livres, né, é claro, desses personagens. Emily do Chatelet é, Ada Lovelace é claro. É, assim como no, no labirinto que a gente chamou pelo, né, os personagens pelo nome pelo primeiro nome deles né? então no verso da cartinha vem a biografia vem o nome completo do personagem você tem que é, é, com o objetivo de fazer a criança é, se conectar um pouco mais aquele personagem aquela aquela história esse é o, o Euclides Roxo, que era professor do Pedro II no Rio de Janeiro ah que legal que legal, né? Perguntas, perguntas aqui, porque o nosso Olha, tempo vai tá né? ficar apertado. Uhum. Ah, uma bataan, que legal. O, o, a Paloma é, perguntou assim: sei que na verdade quase sempre acontece com muitos designers, mas com frequência acontece de você ter um prazo específico com conclusão dos projetos e daí sumir as ideias da mente. Uhum. Ela está fazendo uma pergunta, eu que li mal, tá? Uhum. É, isso acontece com você de você estar tá diante do projeto e aí. O, o, o, o tempo muito curto faz com que você tudo desapareça, você perca um pouco o controle da, da criatividade. Não, e, o problema... Ah, fala, fala. E quando, desculpa, e quando ocorre, é, como faz para conseguir algum resultado legal? Uhum. Usa alguma forma de inspiração para é, retomar as ideias? Observação, às vezes penso muito nisso e me sinto inseguro em relação a essa profissão. Olha, é totalmente normal isso daí acontece sempre, é, a gente tem que, o que a gente faz? A gente não resolve isso, a gente aprende a lidar com isso, É porque isso daí vai acontecer para sempre, sempre vai ter um momento que não importa o quanto a gente seja super organizado, metódico, o prazo vai, vai ficar maluco e a gente vai ficar meio desesperado. Em geral, é, eu consigo resolver bem as coisas, quando isso acontece, em geral. É, mas é muito difícil eu estar completamente satisfeito. O Arquimedes tem algumas coisas nele que não me deixaram muito satisfeito. Apesar da resposta ter sido muito positiva, eu sei que ficou legal, né? Tal, aquele sentimento assim, né? eu sei, mas eu queria ter feito uma outra coisa. É, e a gente aprende a lidar com isso, porque o projeto, ele precisa ficar pronto. E quando isso acontece, você tem que falar assim, o que, que eu tenho que fazer agora para esse projeto ficar pronto? Então, vamos eliminar tudo que não ajuda esse projeto a ficar pronto, incluindo discussões, que é uma coisa que traz muito estresse, incluindo assim, dar uma resposta atravessada para o cliente ou falar que você não quer fazer tal coisa porque ficou ruim. É, essas discussões não são produtivas para o projeto. Então, quando chega esse momento, você tem que sempre focar em o, vamos eliminar tudo que não ajuda o projeto, e eu vou fazer só o que eu preciso para o projeto ficar pronto. Se você estiver extremamente frustrada com esse projeto, e isso vai acontecer com você ainda, é, você começa a focalizar em entregar ele para você partir para a próxima, porque entregar ele vai te dar dinheiro, vai te empurrar para frente, vai te dar mais um passo na sua carreira, na sua vida, se ficar ruim, você esquece aquilo para sempre e você parte para o próximo projeto legal que, é, que vai te levar é, mais um passinho para frente tá? é o labirinto eu, eu adoro é, não é um caso assim, de projeto que não é legal, eu gosto muito dele o, o Arquimed, o labirinto eu também gosto mas eu, eu gosto muito do, do resultado do Arquimedes também apesar de que rolou um estresse sim com prazo é, mas sim, é isso. Prazo, distorção de prazo, são coisas da vida que vão acontecer por inúmeros motivos. Né? É, é, pode ser uma coisa técnica ou pode ser uma coisa puramente pessoal, uma coisa que você teve que enfrentar. É, o prazo, olha só, o prazo é geralmente muito manipulável se você mantiver o cliente informado né, diariamente ou quase diariamente sobre o que você está fazendo. Se você mostrar para ele constantemente, o negócio está evoluindo. O prazo começa, ele começa a ficar relaxado. Ele não te incomoda. Quando ele não te incomoda, você também fica mais relaxada. Você consegue trabalhar com mais é, conforto. Legal. E, o o de interromper bom, porque eu tô preocupado tá. com o seu tempo. É o Eric, eu, tem... eu vou conseguir. Vai dar tudo certo. Ah, eu tenho fé. E aí tem algum... É, o Pericsson, tem algum procedimento padrão que você costuma seguir para não se perder no projeto? Ou é algo que se adapta a cada projeto diferente? Ah, o procedimento padrão é eu passar 90% do tempo, do tempo inicial do projeto pensando que eu tenho que fazer o um projeto e os 10% seguintes me desesperando. É, quando eu parei de lutar contra isso... É, eu, eu comecei a ser muito mais feliz quando eu admiti que era isso que eu estava fazendo. E não que eu estava, sabe, é, já trabalhando naquele projeto e eu tenho que entregar, e aí se torna uma tortura, e você fica se cobrando, e aí você começa a não dormir. É, mas, em geral, em geral eu, o que eu falei é uma brincadeira, em parte verdade, mas isso não acontece com todos os projetos, não. É, em geral, eu tento manter esse, não deixar para depois as coisas que não são efetivamente o trabalho, mas é que eu podia ter feito antes. Perfeito. Por exemplo, organizar o meu trabalho, organizar, saber o que eu tenho que fazer, fazer aquela pesquisa anterior para saber o que eu tenho que fazer, porque fazendo essa pesquisa, esse estudo, a gente ganha uma dimensão assim muito grande, a gente olha o trabalho completo cima e, e isso daí diminui as surpresas que você vai ter no final de coisas que não estão dando certo porque isso daí vai acumulando e vira uma bola gigante de coisas que não estão dando certo então o em geral funciona para mim no início do, do projeto começar com esse panorama geral eu até transformei isso em parte do trabalho eu entrego para o cliente um documento que é assim documento de planejamento visual então a gente vai, vai fazer um jogo é, eu pego tudo que eu sei que vai ter naquele jogo, caixa, o que vai ter na caixa? Vai ter logotipo da editora, vai ter logotipo do jogo, vai ter textos informativos, então eu faço um documento visual onde eu coloco isso tudo, eu desenho a caixa assim, sem ilustração, desenho um quadrado é, e coloco que vai ter tudo isso ali dentro. Vai ter carta, quantas cartas? É, cada... O que vai ter na carta? Vai ter personagem, aí eu desenho um boneco de palitinho. É, vai ter carta, vai ter um personagem, vai ter um número. É, e fazendo isso você ganha um, um panorama muito bom do que é o seu projeto. E ajuda é. a não se a não se perder. Essa daí foi uma carta que foi assim, cara, que isso daí, fazer essa carta foi o resumo de toda a satisfação que eu tive com o Arquimedes. Que legal estar aqui desenhando a Catherine Johnson, a cientista da NASA, histórica. E poder colocar isso numa cartinha que vai ensinar matemática para nutriência. Isso é muito legal. O, é só para dar reconhecimento aqui, que o professor Rodrigo Barbosa já está aqui entre nós, tá certo? Ele está aqui. É, e, se tiver dúvidas também, professor, manda brasa, estamos aí. Tá? É, e, o, o, e no fundo, a gente. Eu, eu acho que no fundo tem jogos dele, a impressão minha, não sei, lá no fundo da apresentação. Mas o. Gente, é, tem, mais, tem mais perguntas, viu? Tá, essa, tá... Eu... Tá. Vai, vai tocando aí que depois eu faço. Tá a gente não, fez não... uma cartinha. Tá, tá, A gente fez uma cartinha extra com o autor do jogo, o Kiniza. A gente foi de surpresa e... e incluiu junto no jogo. E aí, no final, né, do planejamento a gente viu, olha, temos espaço para fazer uma cartinha extra aqui e você pode substituir a carta número 13 que é do Archimedes, e jogar com o Rainer Kiniza. Mas faz a pergunta aí. A pergunta é o seguinte, o Danilo, é, qual a metodologia de desenvolvimento que você usa dentro dos processos criativos? Acho que você meio que falou isso agora, né? não sei. É, e quais são os programas mais usados na criação dessas ilustrações? Se a gente for nessa da, da, dos programas, acho que você podia falar um pouco disso, que você faz, você mostrou que você tem trabalhos que você usa Nankin e tal, e trabalhos uhum. onde você faz é, usando o desenho vetorial, assim, né? Uhum. É uma mistura, é, é uma mistura de tudo. É, aí varia muito de trabalho para trabalho. O, o Labirinx teve alguma coisa lá no início de lápis, mas depois eu troquei para o digital logo. O Arquimedes foi totalmente digital. Programas que eu uso, nada fora do normal. Photoshop, Photoshop. É, e... Eu não uso Illustrator, cara, não gosto. Eu uso CorelDRAW. É... Adoro falar que eu uso CorelDRAW, porque eu perfeito <risos> oh, meu Deus! Que Polícia! <risos> Prendam este homem! <risos> Pare... Se eu for pra CPI, um dia eu vou ser preso, com certeza, por ter usado o CorelDRAW. Com certeza. Com certeza. É... Então, tem uma lenda, né, criada em torno do CorelDRAW de ser o pior programa da história, da humanidade. É, na verdade, o Corel Draw, eu uso o Corel Draw né, para desenhar E ele faz isso, cara, tão bem Ele, de, ele é tão bom para desenhar Vetor, Então eu não largo ele é, Em contrapartida ao Illustrator Que eu acho uma porcaria para desenhar a vetor é, Mas tem muita gente que faz coisas incríveis com o Illustrator né? é, Então, assim, não é por falta de tentativa Eu usei bastante e, e não gosto então, tô com esses daí, o Photoshop, é, tô estudando o InDesign para tentar ser melhor no InDesign. É, tenho usado muito o Procreate. Uh, esse, esse Sobre software, o desenho, também... so, é, Renato, o desenho, você, você, como é que você... Como é que é essa relação assim, de, de você trabalhar hum. com, com o desenho de linha e esse desenho mais vetorial, assim, como é que você sente diferença, como é que é isso, porque isso hum. é uma questão, acho importante, né, o desenho muda muito a maneira de se trabalhar? Não? Muda, muda, eu acho importante, eu acho, eu não gosto muito é, desse negócio de falar que é só, você, o programa é só uma ferramenta, é, porque o que importa é, é o seu trabalho, e, só que as coisas estão extremamente conectadas, você precisa conhecer a ferramenta, né? Para saber é, até onde você pode ir. Então, não basta só você ter o seu jeito de desenhar, ter o seu estilo. É, você precisa conhecer profundamente o programa, porque é, ele não vai, o programa não vai só fazer as coisas que estão na sua cabeça. É, conhecer a sua ferramenta vai te vai colocar novas coisas na sua cabeça que você não tinha antes. Então, você vai ter ideias novas pelo motivo de conhecer bem o Photoshop ou o Procreate ou qualquer programa que seja que você use para trabalhar. Então, eu acho que é um pouco além de ser só uma ferramenta, entre aspas. Acho é, interessante que você usa muito o... o... É, eu estou começando a se interromper mais que eu estou ficando tenso com o tempo, mas assim... O... o... o... É, você usa muito os recursos do programa você usa é, transparência, degradê mas eles não têm uma cara de filtro que muitas vezes uhum. as pessoas têm usando o photoshop especialmente né? uhum, é, uhum. Você, você usa muito, muitos recursos assim, muito variados assim, difíceis inclusive de dominar assim fácil uhum. mas, é, mas eles não têm essa cara é, pré moldada sabe como é que é? Tipo de clipe art que às vezes fica com o trabalho. É, isso, isso acho que vem da de experimentação, né? De passar muito tempo usando, fazendo. E, e essa experimentação também vai criando coisas novas na nossa cabeça, e isso vai levando a gente a explorar o programa, então as coisas vão é, se retroalimentando, Parece. É, não sei, tem, tem muita coisa embutida nessa sua pergunta aí, que dá um, dá um debate longo, aí é, pode é, ser também é, mais uma palestra, é mais uma quatro, palestra, essa, palestra. Minha, essa, essa minha pergunta é tão boa, que o Félix, que eu não acreditei com a última pergunta que eu fiz, disse hum. que também estava pensando nisso, olha que coisa incrível, que a gente está na sintonia, maravilhoso. Ah, é, grandes mentes pensam parecido. Né? <risos> Então, é... Um teaser do meu próximo jogo. Eu tô fazendo agora com a Adoletas. É, Astronautas, a Adoleta é especializada em jogos infantis. Então, rapaz, agora eu vou chegar onde eu quero. Eu tô sentindo isso, hein? É agora, Ricardo. Vamos lá. Então, é... então esse jogo aí, eu me empolguei desde o início eu me empolguei demais com a temática é, exploração espacial. E eu comecei a pesquisar ele desde o primeiro minuto, já comecei a desenhar, então eu acho que dessa vez vai estar tudo certo. É claro que em algum momento eu vou me estressar com, com prazo, especialmente agora que eu falei que vai dar tudo certo, então eu acabei Eles de ser lá o meu destino. Claro. É, então ele Você está é um, ser... tá subconscientemente estressado já? Já. Ele vai ser um joguinho de exploração espacial, é, onde as crianças vão ter que ir de planeta em planeta em cada planeta você encontra cada planeta tem uma temática você encontra um alien que mora naquele planeta é, isso daí vai me deixar insano porque eu vou ter que desenhar 30 personagens eu acho 40 e cada cada alien de um planeta vai te ensinar um passo de dança então, ele é, ele, é um, ele, é um, ele é um pouco de exploração espacial e, e tiktok, é isso. <risos> cara, eu e já que... tô vendo o dinheiro fluindo fu assim, tá caindo do, todos é... eles... então, ele, de todos os... Então, esse jogo é de mais um autor muito legal, o Fraga, é, que é um, é um... ele é espanhol. E também é um cara que tem nome no... No mercado de board games, lá, tem um monte de jogos lançados. Cara, o, o Rainer Knizia, ele tem 800 jogos. Publicados. Caramba, sério? Então, assim... É... Quando as pessoas falam, não dá pra viver de jogo. Eu acho, né? Eu suponho <risos> que ele viva de jogo. <risos> quando, você, quando você manda e-mail pra ele, cara, é, tem, tem uma equipe, assim, só pra cuidar dos negócios, sabe? Então ele tá lá criando os jogos e tem uma empresa acontecendo atrás de um cara sozinho criando jogos. Sem parar, que nem um lunático. Um é, o Astronautas deve sair esse ano ainda. Eu tô bem no meio do processo. Daqui a uns. daqui a um mês eu devo terminar, mais ou menos. É... E eu acho que vai ficar muito bonitinho. Estou muito satisfeito com ele. Os aliens estão ficando divertidos. Por enquanto só posso mostrar isso porque foi o que a editora mostrou. Então. É... Eu sei que eu posso falar em público. Você tá, você não tá tão ruim quanto o nosso amigo o Daniel Moura que não pode mostrar nada, assim, a palestra dele. só ah, não posso mostrar isso porque o cliente não deixa, não pode mostrar isso porque o cliente também. Não ah, deixa. É, nunca pode. <risos> ele é uma palestra só ele falando, porque não pode. É. Então, se eu posso deixar uma mensagem final para vocês, é isso aí. Pare de ter certeza sobre tudo, porque quando você para de ter certeza, o é, um momento de libertação chega quando você alguém te pergunta alguma coisa. E você fala, não sei. E não tem, não tem nada melhor no mundo do que, do que falar que não sabe alguma coisa. E foi uma das coisas que eu aprendi com o mestrado, inclusive, é ficar de boca fechada. Porque tem muita coisa para aprender e isso diminui drasticamente a minha chance de falar besteira. E ter curiosidade é muito mais legal do que ter certeza. Porque ter certeza, sobre tudo Leva, leva a gente a um cenário onde a gente se encontra agora, que é pessoas que têm poder, têm certeza sobre coisas as quais elas não sabem absolutamente nada, mas elas têm certeza sobre aquilo. E isso daí é imposto para a gente culturalmente, a gente cresce com isso na cabeça e depois dá um puta trabalho se livrar de todas essas coisas que a gente tinha certeza o tempo todo na vida mas se a gente der muita sorte, a gente consegue perceber que na verdade a gente não sabe tudo isso, e nem todas as pessoas têm a sorte de perceber isso, e elas vão continuar repetindo as certezas idiotas dela. É, tem um, um documentário chamado Temple of Art, e é fácil de encontrar esse trecho, com um ilustrador chamado Barron Story. É, Nesse trecho é, um, é um trecho assim, muito bonito de um vídeo onde ele está desenhando e contando sobre um poema que ele gosta muito do I. Cummings. É, nesse poema, o I. Cummings está representando um malabarista se equilibrando. E aí, o Baron Story vai desenhando enquanto ele narra assim: é, Eu sou esse truque, é, equilibrado em quatro cadeiras no qual eu sou um homem, eu sou um artista, eu sou uma falha e eu preciso continuar. Obrigado, gente. É muito bom poder conversar com vocês. É muito bom fazer isso. Eu adoro, eu espero que... Toda vez que a gente dá palestra é um tempinho que a gente dedica a montar, a pensar sobre o que a gente vai falar, montar coisas interessantes porque é uma maneira de aprender muito também, é, porque colocando essas, essas essas histórias aqui eu espero que com isso leve alguma coisa para vocês levem isso um pouco disso para frente com vocês é, porque um dia eu vou parar de, de conseguir, de ter a capacidade de aprender coisas, e vocês são o, o HD das minhas informações, vocês são o meu backup, são vocês que estão levando isso para frente. E quando eu era, eu era aluno, eu via, ia no Design, eu via, via palestra, e eu falava, caramba, eu quero fazer isso um dia, eu quero estar aqui contando, quero ter conteúdo para contar um dia da forma como essa pessoa está aqui fazendo, e eu espero que isso aconteça com vocês também. Obrigado, muito obrigado, de verdade. Esses são é, contatos. Se vocês quiserem mandar é, dúvidas, observações, qualquer mensagem, se quiser me mostrar coisa, tirar, é, pedir sugestão sobre um trabalho, pode me mandar. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no Instagram. É, talvez eu demore um pouquinho, mas eu sempre... Eu, eu sempre respondo, mas geralmente eu respondo na hora, tá? não tem problema, pode falar comigo. É isso aí, valeu. Olha, eu queria agradecer muito, Renato, você foi incrível, tua palestra, assim, feita aqui para os alunos, isso foi muito legal, é, queria hum. agradecer o, o, todos os alunos presentes, queria agradecer o professor Caparica, que trouxe seus alunos e também colaborou muito, assim, a gente não consegue acompanhar, mas ele tem assim, tem nota de pé de página de tudo que você está falando aqui, eu vou pegar esse material, eu vou eu também, a gente vai, a gente vai colocar para passar uhum. para os alunos. Agradecer ao professor Rodrigo é, e ter também trazido os alunos dele e agradecer a Thaís que está aqui com a gente também, tá? Viu? É, cara, maravilhoso, obrigado mesmo. E eu sei que você tem que sair correndo, é isso? Caía no velho truque do áudio desligado. Né? <risos> e você tem que sair correndo agora, não né? é isso? Isso, isso. Não muito correndo, <risos> a gente está tá no horário, olha aí que, que inovação, acabou na palestra no, no horário, não, não começou no horário, mas uhum. terminar no horário é uma inovação também. E aí, então, já que a gente está no finalzinho, alguém quer fazer umas últimas perguntas aqui? para pra... Antes de fazer pergunta, eu queria fazer desde já o convite para que se repita no próximo semestre letivo sim vamos Você já vem. Pró Próximo semestre vai ter astronautas Isso. e vai ter, rapaz, vai ter videogame também, rapaz. Olha aí, ah. a ideia é essa, vai virar cadeira, cadeira, mas a gente vai separar o cronograma das disciplinas, o dia. Isso. Já fica certo no início do semestre, a gente tem plano de ensino, tudo amarrado. Fica organizado. Pra sempre, Maravilha. até você morrer. Quando você morrer, acabou as palestras. Não, quando ele morrer, a gente passa, filho, né? <risos> tá, tá lá, não. passa os vídeos, né? A gente passa os vídeos, tipo, a temporada passada. Eu posso, eu posso dar aula aí também? Ô, posso... <risos> galera, dizer, claro! O que claro. Desde quando eu vou? Desde quando eu quero os concursos? A gente organiza, avisa, chama. <risos> Vamos lá terminar esse mestrado. Vamos terminar esse mestrado. É, né? Termina esse mestrado. É, tem alguma pergunta aqui, gente, que vocês querem fazer? Uma última aqui. Tem várias, né? Que já é, estão tem muitos, um que aqui. perguntas aqui. Você, é... sabe, você, você quer saber ah. por que, que eu tenho que, que sair? Olha que Ele legal, que eu tenho, porque eu tenho reunião. Olha, Olha aí, ah, que legal. Ah, que maravilha. Coisas boas. Falar, dá, dá, dá tempo de responder uma, vai lá. Vai lá. Vamos lá, então, é, ninguém falou nada agora, eu vou pegar é, a do Erickson que é: tem, algo, o, tem algum procedimento padrão que você costuma seguir para não se perder no projeto? Ou é algo que. É, isso eu já perguntei? Ah, gente, eu estou totalmente eu perdido, conto, eu estou tá naquelas entendo. perguntas... É. Ah, gente sabe sabe por quê, é, Ricardo? Por você não usou o, o procedimento padrão, para não se perder? Claro, a é metodologia, é, é, é, é, é. o design é só metodologia. Obrigado pela, pela demonstração ao vivo. <risos> ah, é. Claro, claro. Já é. me a, tá, a Jamile a mão. Tem várias, a Jamile está aqui. Renato, fala um pouco sobre as oportunidades para entrar no mercado dos games. Boa, Caparica, boa. Eu não. Para você não? Não. Você falou Jamiel é... agora? <risos> fui eu, fui eu. Ah, mas <risos> foi, é, foi, bom, foi ótimo, Boa, Rodrigo, foi boa. Bom, é, o, o... Tem, tem muito lançamento. Tá, tá acontecendo muito lançamento de jogo. Tá acontecendo editora, editoras estão sendo criadas. É, muitas editoras estão trazem jogos de fora, né? O que também gera um pouco de crítica. O pessoal do do, do mercado que faz os jogos. Assim, Por que a gente não tá nem né, investindo mais em, em jogos nacionais? Mas, enfim, esse daí é o tipo de debate que tem em todas as áreas, desde sempre, vai continuar tendo. Mas a gente pode observar, e aí eu não sou um, um profundo conhecedor tá, de, de, de mercado, e até recomendo que as pessoas não sejam, porque é, é mais legal viver assim. Mas... É, a gente pode observar com certeza que está acontecendo uma abertura e, e ainda está acontecendo uma expansão de mercado de jogos e não parece que está perto de, de saturar, por enquanto. Então, acho que é uma coisa que ainda vai levar uns anos. aí. É, dá para observar isso pelo número de lançamentos, é, por algumas editoras, é, editoras novas é, e pela quantidade de pessoas que estão... É, é, que está aumentando, né? No, no pessoas que querem fazer jogos, pode ser digital ou E para entrar, legal. você acha que tem alguma manha, assim? Porque esse Sim. é um mercado muito novo. isso é uma pergunta quase impossível de responder. É. Mas vamos lá. Para entrar, o que que você acha que é. a pessoa pode fazer? Ah, então, primeiro eu estava dando o, o, o panorama, né, geral do negócio, para explicar por que que eu acho que tem como. É, a segunda coisa é é, da mesma forma que eu falei que sobre design, os eventos de design, como você forma uma rede de amigos e contatos e as coisas vão se desenrolando, é, fazer a mesma coisa com os jogos. Então, participar dos grupos, participar da comunidade, mostrar o seu trabalho, é, pesquisar quem são as editoras, quem são as pessoas que estão fazendo isso acontecer... E, e a coisa mais básica, mais simples, é entrar em contato com essas pessoas. Mandar um e-mail se apresentando e, e mostrando o seu trabalho. É, isso é uma coisa que eu faço até hoje, né? Eu fiz é, esse ano para tentar trabalhar com, com o jogo do cara, que eu tinha gostado muito. né? É, e pelo fato, não deu certo, e pelo, só por eu ter entrado lá aquele de ter jogado... Eu conheci um cara que me levou a, a editoras, a, a uma editora com jogos muito legais. E eu consegui isso porque eu tinha feito Labirinx antes. Então, assim, é um monte de. É um fio, assim, enorme que vai se desenrolando. E você vê que todas as coisas com o tempo. Parece muito obscuro agora, mas você vê que as coisas com o tempo vão se conectando. E vai fazendo sentido. É, se você procurar. Né? Então. É, procurando esse caminho, é, o caminho vai aparecendo, assim como no labirinto quando a névoa vermelha vai saindo e as salas vão se revelando. E as perguntas, obviamente, tem um fio eterno. E, e o Erickson quer saber rapidamente aqui se você sugere procurar mais essas coisas no ArtStation ou no Behance, qual é o melhor para procurar, você acha? Tanto faz. Eu, é, é, eu, acho que, eu acho que os dois... Eu acho, que os dois são, eu acho que os dois são muito bons para ilustradores. É, e atra, é porque eu não uso muito, eu esqueço que o Behance existe, apesar de eu estar lá, com o portfólio lá. Mas tem amigos meus que conseguem muita coisa, muitos trabalhos legais através do, do Behance. Então, acho que vale a pena, sim, continuar investindo nisso. É, na, e... e para a sessão busca em conhecimento eu tinha separado isso daqui e o Fábio com certeza tem esse livro nas aulas dele e cara sensacional sensacional leiam essa coleção aqui regras do jogo sim pediram é... ótimos pediram mais é duas mais... dicas viu só só pra você é mara... saber viu tá. É só que é isso é mar... gente eles querem mais dois livros além desse tá. é maravilhoso, <risos> é maravilhoso. É, a diagramação dele é horrorosa, ele Corrível. tem imagens em 72 dpi, é, um, é sofrido ler ele, mas o conteúdo é maravilhoso. É... Ai, não tá aqui agora. Minha outra dica é o Realidade em Jogo, da Jane McGonigal, é, que é um livro onde a, a autora fala sobre como os jogos podem fazer do mundo um, melhor, um lugar melhor uma coisa na qual eu acredito também apesar de que ao longo do livro tem uma tem uma abordagem às vezes assim que vai muito para psicologia positiva e aí vai beirando aquele limite ali entre sabe o que o que é ciência comprovada e o que não é mas é, o o livro tem no no início e no final assim visões excelentes sobre o game design e Terceira dica. Ah, eu não lembro agora uma terceira dica. Já sei, eu vou falar de um livro que é um que eu a, não consegui ler. A Bíblia, né? Bíblia. Bom. É, e aí todos o Fábio vai saber esse aqui. Sim. Esse aqui eu não, eu achei um saco, não consegui ler e desistir. Fábio, você concorda? É chato, é chato, é chato. É chato. É chato. Eu, li, eu li ele emprestado, li não, né? Eu dormi com ele emprestado uhum. do um amigo e não comprei. Então são duas dicas e uma não dica. É. Por aí. Muito bom. Bem, nós estamos aqui no horário já super estourado, é, acho que a gente pode... Vou, agora está te... é, agora agora aqui que... de verdade. <risos> Valeu, é. gente. Valeu demais. Muito Adorei. obrigado, Renato. E você Renato, se sim. ferrou agora, que o pessoal gostou de você. A gente vai te chamar agora toda Eu hora. Eu também cara. gostei. <risos> e, e assim, rolou várias perguntas que não deram pra, nem para perguntar direito. E, e, e várias cantadas, não são perguntas, <risos> são cantadas. Que a é claro. um workshop! Sim. E, uh -huh, paga, sim, sim, sim, vamos. Bora. Boa show, então. Ótimo. Tudo então, isso acontece, tudo isso acontece. Muitas declarações de amor aí, tá? Várias, você então, é fantástico, você é fenomenal, você é o cara, tem um cara de coisa nesse assim, vídeo. <risos> meu Deus, me manda print disso aí. Eu vou, eu vou ficar online aqui e copiar tudo, te mandar. Não, fique tranquilo, quando eu salvar o vídeo, eu vou salvar a legenda. Aí quando eu botar no ar, ah, eu vou a legenda. Tá bom. Valeu, gente. Um beijão, fiquem bem. Abraço, amigo. Saúde. copiar, de máscara. Valeu. Fora Bolsonaro. Cadê? Eu vou dar um spoiler aqui que eu vi alguns personagens. Deixa já que daí. ele está fazendo do astronauta, tá uma coisa muito linda. Não, maravilhoso. Tá não, eu, eu quero jogar o Arquimedes, o problema é que eu sou ruim de matemática, eu tenho medo de. Mas todo é mundo bem perde, simples né? a regra, não precisa. <risos> É justamente para a gente que não sabe matemática. Cara, eu tenho medo que, olha, eu tenho medo de todo mundo. Eu, eu, eu jogo é, é, palavra cruzada com a crise, eu perco sempre, sempre. É horrível, <risos> o maior... Uma humilhação. Assim. eu vou, vou terminar de aprender o labirinto ser é sua homenagem, Ricardo, para gente. Não, poder pelo entender. amor de Deus, me ensina essas regras. É. Eu, eu não falei isso para não fazer propaganda negativa para o jogo, mas é difícil de entender as regras, cara. E só tem poucos vídeos do, do labirinto, então é. Não é difícil, não, pessoal. É Ricardo que não sabe fazer conta. É, <risos> isso é verdade, também. Tem isso também. Mas é, é, que é um que jogo. Mas tem aquela lógica que todos, cada personagem tem ações diferentes. Então. Fica meio difícil você decorar, que você tem que fazer, é, vamos supor, na... é a mesma lógica do Pandemic. A, a cada jogada eu tenho uma opção de ações e cada ação vai me levar a um objetivo diferente. Que é também o do cupo, né? Só que o cupo é muito Isso. simples. Isso, né? aí é, o cupo é bem mais simples, mas tipo, dentro do, do, do labirinto, cada personagem tem ações e poderes muito distintos, então fica uma hora que você tem que ler com muita atenção, mas eu acho que cara, a melhor coisa para quem não tá entendendo um jogo é jogar. Joga Sim. sem entender. Ah. Ah, não, mas aqui é o seguinte, como eu, eu tenho que... A, a Cris, ela, ela odeia que eu, eu jogar o jogo sem saber as regras. Né? E aí, acaba que ela lê as regras, depois ela fica chateada comigo, porque ela é que leu as regras. Mas eu, eu tento ver <risos> vídeos e ler regras. E aí, o que hum. acontece é que a gente vai jogar a ela assim, você sabe as regras? Eu falei, mais não ou menos, estou aprendendo. Aí não ela, bem, não ah, bem, eu não bem. vou, não vai dar. Nossa, já deu várias brigas aqui. E assim, <risos> essa, as dicas do Renato e da Thaís, você vê a confiança que eu tenho. Eu comprei todas as dicas que eles deram para mim. Todas as dicas. Então, agora, agora vai ser o Hora da Verdade, saber se é, se é bom mesmo. Esse é muito legal, <risos> isso daí já é discórdia. Esse daqui é, vai ser um futuro, cara, que a gente vai entrevistar no Visualmente. É fantástico. Cara, a, a diferença do, do, do jogo para aquela coisa brega americana, que é o, a ilustração, é muito grande. É muito mais bonito o trabalho do Weberson. Né? Weberson, é? Weberson Santos, né, eu acho. É muito muito mais legal. Então, eu estou achando legal, só que ter as edições brasileiras do, do jogo são muito melhores, né? Assim, é, as americanas são... É uma Nossa, outra, muito uma outra. O pandemia é, é bem feio. o pandemia é que é bem feio e brega. Assim. É. Mas acho que até combina com... com, com... É, é, acho legal. Parece que você está jogando é. um, um filme B. Assim. É. é legal. Foi o que a, a, que a Paloma perguntou naquela hora sobre fazer nuances do mesmo jogo. Tem também esse lado de você pegar jogos que são importados e fazer a versão brasileira dele. Né? Muitas vezes você tem... Um pouco mais de liberdade para fazer um negócio totalmente diferente. Tipo, esse esse designer, esse ilustrador, ele fez no CUP. Que ficou ah. muito mais bonito que o original, que é meio muito cafona, assim, né? Cafona, o outro, é assim. Ele parece, sabe aqueles livros de ficção, capa de livro de ficção científica dos anos 90, assim, aquelas é. coisas assim, bem toscas, de um mundo que você não sabe nem direito onde é que o cara inventou aquele negócio, muito ruim. E aí, de repente, você vem o. Quero o Weberson tem um trabalho, assim, eu, eu, ó, minha mãe é designer, quando eu fui mostrar para ela, ela falou assim, ela, ela, eu falei, ó, é um jogo que você fica é, você fica enganando, né? ela fala, nah, isso só vai dar briga, vai dar problema, mas a capa é bonita, gostei, eu desenho, ela só, tipo, <risos> eu aprovo o design, assim, o jogo vai dar problema. Os mas personagens não, acho, são muito bonitos. Muito bonito, muito bem então fizemos nossa parte aqui, Thaís, assim, fazer, fazer nossa, nossa propaganda do design brasileiro em jogos. Isso aí. Professor Caparica, temos, um, temos uma palestra. Ligando o microfone. Tá, tá tudo pronto, né? A gente tem que ver o cronograma agora, né? Vai é ser um evento semestral. É, ó, o Renato topou, eles tem ele gravado topando, então. Fala tá, né? <risos> e, e aí depois a gente vê como é que a gente faz para divulgar. Eu acho que. Acho que o Renato não teria problema, né, Thaís? A gente divulgar isso livremente. É, pergunta para ele depois, ver se ele tá. Não. A, é, não. Princípio, a princípio eu penso em, em deixar meio que, aspas, restrito aos alunos, né, não precisa sair divulgando. É. Ele poderia divulgar pelo menos no grupo do, do CAA, né, para os alunos. É, pode ser. Para, para outras pessoas verem. Então. Eu vou falar com ele, Ricardo, manda uma mensagemzinha para ele, organiza com ele, ele dando ok. Show de bola. Eu deixo, eu deixo o, o vídeo público, eu posso deixar ele naquele modo não listado. Pode fazer uma mais longa, aquele quando ele tiver um pouco mais de tempo, que ele pode mostrar o processo também isso, criativo, legal. né? Que ele tem ainda desse, desde os primeiros esboços, assim, até é. quando ele começou a finalizar. Isso é uma coisa bacana para mostrar para vocês. É, a gente está completando agora já duas horas de, de, de conversa. É, melhor a gente encerrar. É não, que gente não é nem isso. É, talvez fosse interessante, ela falou de fazer um negócio mais longo, não sei, Sim. talvez fosse melhor fazer vários pequenininhos isso é, né? é. Então já começar direto dessa parte, né, que já está pré, Sim. as isso, pessoas exatamente. já participaram dessas daqui, então já estão, estão sabendo quem ele é, não precisa de muita apresentação, já isso, vai a galera isso. toda que já conheceu e quer saber mais. Isso, perfeito, a gente pode fazer isso mais que vem, né? Uma boa. ótimo, a gente vai fazendo e construindo e aí a pessoa vai ouvindo todos os programas, legal. Já tô, o Erickson aí já perguntou para a gente se vai se vai divulgar isso, já está respondido. É, é isso assim. Vamos fazer porque eu acho que bem agora que eu fui contaminado pelo vírus do, design, do jogo tabuleiro, eu vou querer vou querer mais. É, eu vou sair <risos> em volta. Gente, então isso é para os alunos todos de todas as turmas queria agradecer, um abraço para todo mundo e para os meus alunos. É, Vou, vou colocar lá no grupo informações sobre os, os exercícios para vocês, tá bom? É isso. Thaís, um beijo grande. Tchau, ah, Ricardo. Beijão. beijão. Oh, Obrigada, você está devendo o Master online, viu? Vamos jogar, vamos. <risos> Verdade. Estou de olho. Tá bom. Beijo. beijo. Tchau, tchau, professor Caparica. Tchau, Ricardo. Tchau, professor. tchau, gente. Erickson, galera. Um abraço. Tchau, professor. Prazer. Bom, Prazer também.